Supermercado, supermercado é uma coisa universal, universal, uni o universo inteiro, universo inteiro conhece, uma coisa chamada supermercado, os ricos pensam uma coisa, mas o pobre outra, e é assim que é basicamente como o pobre vai ao supermercado chocolate? Não Posso pegar sirene? Não Mãe, eu posso levar o brócolis? Ele tá R$1,99 Ah, filho, pode? Então vou levar a barra de chocolate Que tá R$2,00 Praticamente o mesmo preço, mãe <risos> Logo, chocolate logo Criança Oh, mamãe lindinha do meu coração ah, e também nunca falta o clássico. Na volta eu compro, famoso. Na volta eu não compro de jeito nenhum. Mamãe, mamãe, eu posso comprar um hambúrguer gigante que custa o preço do meu rim do meu coração para eu comer em 6 milissegundos? Na volta eu compro. Que horas? Jesus ressuscitar. Cinco anos depois, oh mãe, você poderia comprar um hamburgão pra mim? Não, Jesus nem ressuscitou. <risos>